Fala meus amigos e clientes, Patrick Lopes aqui E quero te apresentar nesse belo dia de sol, nessa bela tarde de sol Mais um imóvel, bem bacana, um imóvel bonito, mobiliado, decorado Bonito não né? Lindíssimo Olha o padrão, ele tem uma, um estilo um pouco mais minimalista, digamos assim De demais decorados que eu mostrei aqui no canal Porque ele tem... Deixou bastante espaço para você dar o seu toque pessoal e personalizar do seu jeito Vamos ao imóvel De frente para a rua Frente para a Avenida Paraguaçu Altíssimo padrão de qualidade O nome do empreendimento é João Alves Diniz É da consultora Joma Há mais de 40 anos no mercado Aqui eu tenho dois dormitórios com suíte Amplo living né, cozinha, lavanderia e sala de jantar. A gente tem mais o banho social. Outra coisa: metragem desse imóvel são 115 metros de área total, sendo mais uma vaga de garagem com 16 metros. Valor desse imóvel: 830 mil. Já deixo aqui todas as características que você precisa caso esteja olhando para a compra. E agora a gente vai a um tour mais completo Pouco mais de 6 minutos Então, se possível, se inscreva no canal Deixe seu like Curta, comenta, compartilha Comenta aí o que, que eu posso estar tá melhorando nesses próximos vídeos Tem vídeos que eu não falo Se você prefere ver vídeos assim E tem esses que são um tour mais completo Com mais detalhes Então... Sua crítica construtiva, ou não, sempre será bem-vinda. Eu estou começando a fazer esses vídeos. E sempre é bom ter um feedback de você que está assistindo. Aqui a gente tem esse living bem amplo. Observe que o consultor optou por não colocar muito, muitos papéis de, de parede, muita decoração. Com um imóvel um pouco mais minimalista Completo, pronto para uso Novo, nunca usado Tudo que vocês estão vendo aí nunca foi usado Então você pode ser o primeiro a usar, a desfrutar Mas é um imóvel bem moderno Aqui está se usando muito ali, Observe esses puxadores esses, os, os pegamões ali Dos móveis Eles são com cava em cava com cava que não são aqueles puxadores aparentes né são trabalhados na madeira mesmo a maioria dos móveis aqui são feitos por marceneiros e lojas de móveis daqui os projetos também então se você quer dar uma reformulada repaginada no seu imóvel se você quer mobiliar o seu imóvel que comprou aqui na praia ou em qualquer outro lugar, a gente indica para você esses, esse, esse pessoal que faz esse serviço, arquiteto, projetista, as lojas, pede aí, não se acanhe, pode pedir para gente que eu te passo e você tem acesso a tudo que tem nesse imóvel aí e pode replicar aí na sua casa e no seu imóvel. Aqui a gente vai para o primeiro quarto. Esse está sem o ar-condicionado, mas tem a espera ali em cima dos nichos, como vocês viram. Mobília de alta qualidade. Aqui um, uma cabeceira com ledzinho, Quarto na configuração mais de solteiro. A ah, posição solar, vocês viram o sol aí. A gente está é umas 4 horas da tarde, 4 para 5, e esse móvel pega o sol da tarde. mais um visual aí ali embaixo tem umas um, uns armáriozinhos em cima da cama como o quarto não é tão tão amplo eles otimizaram esse espaço ali e mais um roupeiro ali do lado aqui a gente vai para a suíte por falar minha eu não passei direto no banheiro social mas tem um banheiro social aqui a suíte Ó, observa aí os, os puxadores ali em canva, em cava. Não é canva, pessoal. Que eu falha minha é em cava. Mas é isso. A gente está começando a fazer esses vídeos, como eu falei, alguns erros, algumas gafes básicas. Mas faz parte. Não se melhora o que não existe. Então uma das, frases, uma das frases que me motivou a começar a fazer esses vídeos Eu também queria fazer os vídeos perfeitos, melhores e sem errar Mas se não começar, a gente se aprende na prática né? e no caminho Não é antes ali A gente quando acha que sabe, a gente começa a fazer e vai vendo que não sabe nada E cada vez vai melhorando mais e é assim que a vida segue então, para você também fica uma dica. Quer começar algo, comece, melhore no caminho. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like, é muito importante para nós. Se não gostou, deixe seu dislike. E até o um próximo vídeo. Valeu!